Estava um, a ver um gajo a falar uh, numa, numa série no, no, no YouTube, que, é, que juntam pessoas de várias, de vários, por acaso aquilo era sobre o gangue de Nova York, estás a perceber? Uhum. E estava lá vários, vários, vários membros de gangues diferentes. Uhum. Aquilo basicamente era uma round table, okay. que eles estavam lá, estavam a jantar. E estavam em, em conversas uns com os outros, hum. e por acaso foi uma coisa super cordial, estás a perceber? Sim. Enquanto, Por exemplo, eu vi esse, esse mesmo programa com pessoas que são a favor, que acham que a Terra é plana, hum. e estavam a falar com cientistas, e tipo, deu raio e esse é, é programa deu raia, estás a perceber? E tá. eu, eu vi isso e fiquei a pensar, pá, isto é interessante, tipo, tu conseguires juntar uh, figuras uhum. uh, numa, numa mesa ao, ao, para jantar ou almoçar. Sim. Que tu aches que possam dar raia, estás a perceber? Não que as coisas corram bem, <risos> Sim, como exercício de abstração. Sim, uma cena que tu consegues pensar, ok, isto vai dar raia porque okay. e, e depois a cena interessante é, não é eu estar a pensar porque a pessoa é de esquerda, a outra pessoa é de direita, porque um é isto, sim, outro, não é isto e outra Não, é mais fácil porque isso é fácil, não é? Eu estou a pensar tipo, mesmo, fazer um traço de personalidade das pessoas uhum. um, e depois tipo, a tua imaginação levar-te. Ok. E eu então decidi trazer uma espécie de round table com três figuras portuguesas. ai mas, mas tu trouxeste, por trouxe, trouxe, agora não, não, estou. Eu... Eu, eu, eu, eu trouxe, eu trouxe. Okay. Trouxe três figuras. Não fico pressionado. Não, assim. não, não, tranquilo. Okay. Trouxe três figuras portuguesas uhum. que eu acho que se tivessem à mesa. Minha... Depois até te vou dar um contexto, estás a ver como é que as coisas okay. podem começar a, okay, okay. A, a descambar e tu vais tentar, tipo. Argumentar. Argumentar isso, exato. Vais tentar dizer, não, isto não vai... Ah, gosto, isto, isto gosto gostas bom. disto? Ah, oh, oh. Se correr mal também, pois um gajo corta. <risos> primeira pessoa é o Marco do Big Brother. Porquê? Eu eu recordo. Vou... Eu foi o que deu o Biqueiro. eu vou dizer porquê. Sim. Porque estamos okay. a falar... Eu vou tentar explicar o porquê de ter trazido o Marco. Estamos a falar de uma pessoa que, primeira edição do Big Brother, que eu, eu tenho a noção que foi, foi tipo, toda a gente via aquilo. Eu, tenho, eu era puto, mas tenho essa noção que toda a gente, era falado, sim, tipo sim, o Zé Maria, acho que era acho Zé Maria. foi o isso ficou lendário, não o Foi lendário, E tu tens um gajo que, sim. do nada, dá-te um biqueiro no focinho de uma gaja. <risos> mas o problema não é isso, mano, o problema não é isso. O problema é que a gaja leva como um biqueiro no focinho. Doei-lhe tanto porque a primeira coisa que ela disse foi: Oh, Marco, desculpa, <risos> estás a perceber? Ou seja, tu tens. Não, isso é sinal não, não, de uma ah, relação não, não, muito não, abusiva, ah, ah, meu. não Não, não, mas eu não estava numa relação, pelos bichos. Ah, ah, ok, mas continua, ok. Marco, Já temos o perfil do Marco. Marco uh, é um, um animalesco, um, okay. É um. É é conflituoso. É, é conflituoso. é conflituoso, conflituoso também, bruto, sim. Militar. Estás a ver? Ele é militar. ex-militar. Ok. Não, é. Ele hoje em dia é Pode segurança privada é. e especial ah. em contra-terrorismo. Ah, estamos a falar de um então, gajo se calhar, que tem um cenário, para vai dar ao li... estouro com pessoas indefesas é besta. Estás a ver? Segurança? Okay. Não, quer dizer, estamos a assumir o Marco de 2000. O Marco, entretanto, Sim, mas não, tá mas é de... esse Marco de 2000. Ter feito não, não, psicoterapia pode ter melhorado. Não, eu é... acredito nisso. Não, não, a não mas as pessoas podem é, melhorar. isto como é uma, uma situação hipotética. Estou a falar do Marco de 2000. Ok, Marco de 2000. Ok. Quem mais? Ricardo Sapinto. E eu vou-te trazer os argumentos que eu tenho aqui. O é que eu trouxe o Ricardo Sapinto para a mesa? Que foi? Em 97 o gajo foi convocado, o gajo não foi convocado pela seleção, Sim. pelo selecionador português que era o Arthur Jorge na altura, Sim. Uh, não foi convocado. O gajo estava em casa, viu a convocatória, ficou fodido, enfiou-se dentro do carro, da de, de casa dele até ao estágio, podia tipo, ter acalmado, não não acalmou-se, continuou fodido. Chegou ao, chegou ao estágio e fudeu as cores do Hortos, ao selecionador. Ok. Primeiro depois ponto. Depois deu um muco num, num árbitro, num foi? Depois, no não, Euro, isso não era o mundial? Isso foi? Não, não, não, Estás a confundir? Ok, desculpa. Segundo ponto. Deu um soco ao Lietzer. Mano, fudou cores ao Levezinho. <risos> Lietzen, mano. Estás a é, Deu okay, um soco calma, ao Lietzen. Ou seja, é uma pessoa que tipo é. nunca. É. é uma pessoa com problemas de anger management e tem um historial. Entre aspas, pessoal e, e para comigo, mim, não melhor, é? Foi que e para mim, o melhor, melhor, melhor cena que o Sapinto quase que fez até hoje foi foder-te o fozinho feira. que eu a ouvir dizer que ele, à entrada de uma discoteca, ia de cascar. Pronto, sim, que vais obrigar-me a contar vou, essa que história. Que, sim, sim, em tá. como eu estava à porta de uma discoteca, por acaso eu não me lembro qual é que era. Pronto, mas daquelas de, de, do Algarve. E estava ébrio, evidentemente, e alguém do grupo com quem eu estava diz olha o Sapinto do outro lado. É sim, eu não estou muito a par de, do Sapinto, <risos> exceto que da, da figura dele, que foi jogador de futebol, do Sporting e da seleção e tudo mais, e então refirmo à característica mais distintiva do semblante dele, que é o nariz. E digo alto e bom som, quem? O narigudo. Nem sei o nariz é tão grande, mas é um nariz diferente, parece já ter sido para aqu Aquela penca, não é? E do outro lado da estrada, o Sapinto eleva a voz em tom ameaçador. Não me recordo bem do que é que disse, não vou estar aqui a inventar. Essa é a vodka, a preta, preta bateu ou não... não bateu, Francisco? Uh, pá, preta não seria, mas era rasca. Era vodka e era rasca nessa altura, certamente. Ok. Pronto temos, 18 então, anos. pronto, temos estes dois. Ok. Sapinto? Quem é que é a Mar? terceira pessoa? E a terceira pessoa, eu estive a pensar a terceira pessoa. Pá, foi... Espero que tenhas. Antes de dizer, ainda. Ok, não, eu vou argumentar. Sim. Vou mas argumentar. eu vou dizer, a terceira pessoa foi difícil, porquê? Okay. Eu quis fazer assim. Tenho dois gajos que são de facto brutamontes, que que, que que tipo num é para a porrada é para a porrada, estás a ver? Dois machos alfas, dois gajos que supostamente não arredam pé de ninguém. Supostamente. Então eu tentei pensar assim: não vou aqui pôr mais um brutamo, senão perdo um bocado a piada da coisa. Fui buscar assim a jardim. Ok. Mas assim achas que tem pedalar? Eu não conheço assim, assim pedalar. A jardim é provavelmente das mulheres mais problemáticas em Portugal. Porque da Sinha Jardim, nem sei se conheço o nome, claramente. Não sabes quem é a Jardim? Tem aquela cara assim meia Era evidente, devias ter metido a era a Teresa Guilherme. Não, não, não não quero a Teresa Guilherme. não não não Teresa Guilherme é uma senhora, eu acho. Mas sabe instigar o objetivo do jantar? O objetivo do jardim, do jardim, do jantar... Era dar estrofe. O objetivo de jantar é o seguinte: Tinha é que que ter, ela a é não, instigadora é... a mor do rei. Acho, acho que não, acho que a Teresa Guilherme aqui destoava um bocado. Porque a Teresa Guilherme, tipo, ela de facto consegue meter o bodeilzinho, mas é uma senhora. É tipo, consegue... Mete, sim, mas a sempre Guilherme a manter aquela. aquela personagem. Esta é? gaja aqui. Sim, é sim, <risos> Ela quer é sangue, estás a perceber? É. Ela, ela chamou paneleirotes a dois gajos que até. Ela é, teve bem... em tribunal. Yeah, ela tem cara, a Associação Portanto. Internacional de Gays e Lésbicas meteu-lhe um processo porque okay. ela, tipo, indireto direto disse que dois indivíduos da, da, casa, da casa dos Credos, acho eu. Não sei, okay. um programas. Foi em 2018 Pronto. Ou seja, a é questão de Era pai aí Casa dos credos ainda para aí é, Ela é uma é, pessoa é, que, é. que vive da passadeira vermelha em Portugal Ela vive do, je... da sum... ela, okay. ela vive do jet set Ah, português. e portanto a, a tua teoria é que ela armaria estrondo aí Para ter exato, exato. visibilidade tipo, Ela era o chamado gasolina okay. seja, okay. Ela era okay. aquela Pronto, pessoa posso? Eu, eu gostaria sempre mais Da, da, da trazinha, Mas, assim, mas vou, vou ouvir o teu contexto contigo. Toma o contexto ao seguinte Estou num restaurante Sim Está o Sapinto, hum. o nosso Marquito e a nossa cinha. Okay. O Marquito está a comer. Ok. O Sapinto quer sal e diz: ó oh Marco, olha o sal. E o Marco não ouve porque está num restaurante, está muito barulho e diz: O que é? E o Sapinto, o que é o que? o, quê, o, o, quê, o quê? Estouras o microfone. E o Sapinto diz, o que o que? E assim, e, e depois o, o, o Mark diz, o que é, o que é, o que é? E começam armados em galifões. O sapinto, como sabe que tem uma, perso, uma persona mais, mais, mais mediática e mais conhecida, sim. pensa assim, não, não vou armar confusão com este gays porque este gays também é, tipo, é, é casca, é casca de sim, sim, sim, Vou, tipo, baixar farinha. um bocadinho, vou, tipo, ok, vou-lhe dar a esta. E depois está lá assim, a, estás a ver, a meter no eixo. A dizer, que é ficas-te? É vais-te ficar. <risos> estás a ver? Ou seja, esse contexto, <risos> esse contexto, é, isto, esse contexto é a da merda. Ah, mas... mas... Pelo que dizes de assim a assim a, ia meter-se a certa altura, não é? Claro, assim é o chamado gasolina. Pois porque, pois, porque a questão é... Eu pensei na a Guilherme, instigadora, mas aí havia uma posição... Ah, e no, no cenário que estás a descrever, há uma posição que é... A, a, da, a da pessoa que põe um contra o outro, mas não se envolve. Sim, sim, sim. se envolve. A terceira pessoa tem que se envolver. Não tem, não tem. Tem, tem. não tem, não tem. Tem, tem. Tem, tem. tem que ser uma pessoa... É como é, é aquelas cenas nos filmes em que começa uma porrada de barco. Ver? O primeiro dá no segundo, o segundo vai a dar no primeiro, falha e dá no terceiro, e o terceiro tem que se meter. Tem pois tem que os esse sentado tem que ser assim. Não, pois não, eu, de acho, toda a eu acho gente que meu. isso podia acontecer, também podia acontecer. Acho que a Teresa Guilherme não ia se envolver à porrada, mano, é mano. foda-se. Não, a Teresa não ia, por isso é tipo eu, não, eu já, uma já, figura já, maternal já, na coisa. Já, já, já retratei a Teresa Guilherme, não se metesse. Assim, tem se calhar não que se assim, Olha, olha, olha a pesquisar isso assim, andando ao estor com alguém. Tem que ser tu tucas as pessoas. Não, não tem que ser. Que a assim, assim, Jardim foi para o estrangeiro andar à porrada. Não, não, não, trocar assim, jardim ah, é que pode, não é assim se a Jardim alguém podemos trocar assim Eu trouxe a porque eu acho que na minha cabeça a sinha ia ser... Estás a ver aquela vibra? Aquele amigo vibra. Sim. Sabes aquele amigo vibra que é tipo não tá, tá, tipo, tu estás a chatear, hum. o gajo vai lá e, e é aquele gajo que diz é pá, se fosse comigo eu não admitia. <risos> isto é Sinha assim, é, mano. Sim, sim. Isto é Sinha assim, é assim Jardim. É assim, o que é tipo, é assim, opá, eu não admitia isto. E depois okay. acontece com ele, estás a ver, e ele, ele fica tipo... Não digo nada. Não digo nada, assim era essa pessoa, metia. metia... Sabes sabe que, é que podia um... ser? A Megan D. Stallion. Quem que é? <risos> a, a Megan gente... D. Stallion não podia um que ao namorado. Bro, oh, que é o noivo lá o Tory Ela levou um Palácio no pé. A Ah, e ele deu no um tiro, exato. O, o Tory Lane. Isso é, é que era uma pessoa que se metia lá no bife. Mas é isso, mas pronto, metia-se. Assim, acho que acho é bem grande. Mas ela, mesmo, ela é Mas imagina, nem sabia quem era o Sapinto Nenhum Marco. Não sabia, tipo, traço de personalidade deles dois. A Sinha sabe que eles são dois cães. Assim eles querem, aí, tipo, eu... ir, estás a ver? A Sinha está ali, tipo, olhar para aquilo e pensar isto vai ser no jornal amanhã. No jornal não, no, pois Na revista cor-de-rosa, estás a ver? Tem assim esse... Sinside, que a outra não tem. Mas, mas vai proteger-se? Não vai tentar... Não, Porquê não... É que vai proteger-se? Vai gente... proteger-se? Proteger assim, ela assim, ela, ela vai por, por tentar pôr um contra o outro, mas Ou não... então, se calhar, como ela quer tanto... Porque, porque pá, isto se calhar vai ser um bocado... Um bocado... Um bocado ingênuo. Mas eu acho que uma pessoa que vive... Tipo, tipo Cláudio Ramos, uh, vivem de passadeiras vermelhas, é? J7 portugueses, são pessoas que pá, querem aquele, aquele lugar na fama, estás a ver? Uhum. Tipo, querem aquele bocadinho de fama, querem, ou seja, estão a comentar a fama para eles próprios terem um bocado de fama, okay. ou seja, são pessoas que vivem muito hum, nessa, nessa, nessa, nessa, nessa base. Uh, até que ponto? É que a Sinha não estava ali, tipo, porque assim pá, acredito que não seja uma mulher burra, estás a ver? Para ela estar há tantos anos um, Sim, bastidores um... e, e, a, e, a, e a comentar Até... a coisa, deve ser uma mulher inteligente. Ela estava ali no, no, no restaurante, a olhar para aqueles dois, hum. a sentir a testosterona, tipo, no ar, estás a perceber? E uhum. a pensar, epá, e se eles começarem ao soco e sou meter no meio, amanhã saem nos jornal e acabei nos cornos do marco e do sapinto. Boa estratégia. Sim? E, e, não, e, é... e, e depois assim, só é mediático. Que hoje em dia, e pá, vamos ser sinceros, só se fala da assim quando ela tem afirmações estúpidas, tipo a Maria Vieira. Assim é tipo uma Maria Vieira. Tu não fala... só sabes, olha assim, isto. A Maria Vieira disse isto, pronto. Mas, era... mas aparecia outra vez um bocado na, na baila. dizer okay, okay. É assim, ele levou nos cortes do Marco e do Sapinto. É, é, um, é um ótimo cenário, pá. É isso que eu acho. É. Acho que assim entrava aí bem. Bom. Eu pensei bem nisto, eu gostava, pá, eu gostava que fosse mesmo uma. Uma porrada a três. Eventualmente a espalhar para a mesa do lado, onde estava... Tipo... E há... Eu te estou sei a ler lá. uma notícia. O Sérgio Consiçam. Em Casinha Jardim, <risos> Jardim admite episódios de pancadaria muito recentemente. Ah, mas estamos, com... a, falar, Olha, estamos a falar de uma Não mulher sei. que sabe dar o seu estábulo, mano. Pois, Estamos imagine, a falar assim tipo de mulher. Olha, ok. okay. Pronto, se, se Isto tinha... foi numa entrevista... A probabilidade desta mesa dar reia, ou acho que... No tipo... vosso então, TV. A, atenção, e... essa mesa... Poderá dar muita raia, nesse, então, nesse cenário que tu... Não, mas temos que ter de, de dar sempre contexto, né? coisa, mano? Estás a perceber? Certo. Temos ser todos amigos, mas as com não eram amigos. Olha só como estava Será que essas pessoas conhecem na vida real e talvez... Se calhar já tiveram os três na mesma mesa <coughs> e não, nada disto se passou. Sim, se calhar são muito amigos. E se calhar até estamos a falar e o Sapin é um doce menino. Mais ou menos. <risos> mas o mal... Mar... É que seria a banda sonora desse jantar? Ah, okay. uh, banda sonora, boa cena. Mas tu... tu Podes fazer duas cenas na música, que é: tu podes meter uma música agressiva para um uma cenário agressivo. agressivo, ou uma música chill para um cenário agressivo, que vai dar aquela comédia na coisa. Se tu meter, sei lá, um, um, um, um drowning pool, estás a ver aquela. Isso aí, pá, ok, está a haver porrada e está a haver porrada e está a haver uma música agressiva sei. de cima. Se tu meteres, sei lá, um... PILL ME a grape. A grape. <risos> CRUSH ME SOME ICE Estás a ver? Tipo ice. uma... Diana Kroll, acho que é assim que chama Tipo, tu ias ver uma música super chill E porrada e sangue Menorah Jones Estás assim, ah, a ver, então. Não, mas eu acho que a, a música de fundo Poderia ser... Black Eyed Peace. Não é só Black Eyed Peace. Yeah. é, yeah. só é yeah. um Pump de Black Eyed Peace. Podia, é podia ser, podia ser, mas é a é cena é. mais para vender. Sim, sim. Isso Era a cena coisa. John Wick. Ou então é uma mesmo. coisa engraçada, já estamos a falar de personalidades tugas, era aquela música de da Diglantes. E estava tipo a estar pinta de vulgar <risos> de vulgar assim a jardim, estás a ver? <risos> Cenas assim.